E aí clã Jeldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com TABs Totally Accurate Battle Simulator Para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch É um simulador de batalha, foi altamente recomendado pelos amigos do clã Eu só me lembro, tentei recomendar no Discord, mas vamos lá Vamos brincar, eu já mexi um pouquinho para saber como se trata Funciona assim é, você tem uns tipos, né, de campanhas, Os aventureiros. Bom, pegar um aqui um qualquer. Começar aqui com a gente já jogou a... a tribo da árvore. Muito bem. Como é que funciona? Ele te dá uma grana e aqui as unidades que você vai colocar para lutar. Aqui a gente vê que tem algum Alguns bichinhos e a gente vai tentar derrubar esses caras Muito bem Vamos escolher as unidades né, equivalentes, né, tribais Você tem os carinhas do porrete Uns de escudo que eu acho que deveria ir na frente Pessoal de lança Um mago já não dá pra comprar um mamute, pô. Vamos colocar um mamute. <risos> Mais um cara aqui. Muito bem, quando você arma a sua estratégia, você manda o um simulador. Pra ver como é que funciona. E aí a batalha começa. Vai se aproximando <risos> e vê esses caras. Olha só a expressão deles. <risos> O Mamute, tá matando. o Mamute tá matando o próprio time. Só tô... <risos> Mataram o Mamute. Vou fazer uma composição mais simples. Uns caras do porrete mais recuado. Aqui já não tem mais dinheiro para nada. Bom, fizemos aqui. Vamos ver o que, que acontece. Os caras estão em cima das árvores e pulando pro combate. Olha como eles vêm, olha a expressão. É muito comédia as batalhas. Olha. Eles têm uns soldados mais fortes, parece. Não! Panorâmico. Esses que arremessam a pedra são os mais brutos. Sucesso! <risos> Vamos para a próxima batalha. Agora já é. Entre camponeses, né? Vou colocar aqui. Nossa! A gente tem 3.100 só. Vou colocar uns caras envoltos. Em. mato sei lá o nome disso. Qual é o nome. Os fazendeiros Fazer duas fileiras Acho que a gente gastou muito Cochion Seeker, vamos colocar um só Um Harvester Acho que tá bom As unidades, tem unidade que é muito cara O resto vamos colocar essas crianças aqui Vamos ver como é que isso desenrola Olha só o exército do cara. Não sei se isso vai dar certo, não. A gente parece tão menos. Nossa, o cara da poção é bruto, hein? Tá chegando o no nome da foice ali, ó. Estão todos morrendo envenenados. sucesso hein <risos> tá descendo a foice aqui ó tá matando os dos nossos né foi muito bom investir nesse nesse carinha da foice hein eu acho que isso aqui é medieval talvez só pode gastar 120 beleza vamos ver qual é que é um cara sozinho na cidade. Vamos acompanhar ele. Esse caminhar dele. <risos> é bonitinho até a cidade. Vixe, são crianças. Tô louco. Tá agarrou, hein? Uh. Negócio é muito violento. Oi! São hobbits pelo Pep Pe Ludo, achei que eram crianças. Mas morreram por um cavaleiro comum. Coloquei okay. três cavaleiros contra um monte de arqueiro, isso vai dar ruim. Não, pera, isso aqui não é arqueira <risos> Os caras estão tocando. Os caras estão tocando viola aqui. Né? Meu time tá matando uns aos outros, pô. Não, não, não, não. E aí, deu certo. <risos> Esse nem contou, né? Foi muito ruim. Vamos ver o que temos aqui. Nossa, agora o é, negócio é uma batalha boa, hein? Vamos ao elefante de novo Um elefante Vou Colocar uns protetores Ah, os protetores não podem ficar na frente do elefante Vou ficar aberto Lanceiros Vou Colocar um chefe ah chefe é bruto hein? Tá aí a nossa a nossa tática. Defensores, os caras do porrete, lanceiros, guerreiros e um elefante. Pode dar muito certo, não pode dar muito errado. Né? Olha esse elefante, de estrago que fez. Isso porque nem chegou o guerreiro ainda. <risos> Dá uma olhada na expressão. Ó. Expressão de. Destruidor desse elefante. Vou colocar uma catapulta. Vários cavaleiros. Vamos ver. O que, que isso vai virar? Ah, tinha gente escondida, hein. Nossa, tinha muita gente. Hum. Os cavaleiros tanca bem. A catapulta se matou. se matando aqui no fundo. Isso foi fácil. Muito recurso. Aqui a gente tem muitos soldados fortes e alguns vikings parece. Hum. Vamos usar esse aqui. Spooky. Um Reaper. Um Swordcaster e uns arqueiros. Pronto, uns esqueletos também. Tá aí todo o nosso exército. Nossa, olha esse Reaper que ele faz. Rapaz, você só precisa de um desse mais nada. Os caras <risos> cara voando, né? <risos> Acabou, né? Olha isso. Quantidade de ceifador? A gente sabe quando ceifador é difícil. Só resta fazer uma coisa, agora que a gente tem muito dinheiro. Usar <risos> a Rainha Pirata. Canhão. Dois canhões esse cara aqui bombardeia, tá ótimo, vamos ver como é que isso vai desenrolar, vai ser difícil, hein. O <risos> dos piratas é muito mais louco, olha essa rainha como ela luta. demais a rainha pirata, olha aí! <risos> Sai voando! <fulano. risos> tem muitos cenários, muitos cenários, também tem um... Como que chama? Sandbox, né? Sandbox... Você pode brincar de tudo aqui ilimitado, hein? Você coloca dos dois lados? Só que loucura! Quantos reaper? Oh. Será que é o máximo que aguenta? <risos> <risos> computador chorando para gravar isso aqui não dá para entender nada oh. O mundo acabou ali no meio <risos> é. Bem bom esse jogo tá, bem divertido Valeu pela indicação, acho que eu vou até continuar jogando offline Vocês gostaram dessa bagunça? Deixa o like se gostou, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Ó. Viva a